E abra sua conta de graça. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo esse programa. Estamos de volta aqui com a conversa com o Zé Márcio. Hoje tem aqui um grande amigo, um grande companheiro, um grande economista, Armando Castelar, que é professor da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, Armando? Tudo, Zé. Prazer estar aqui contigo outra vez. Prazer é todo nosso. É, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos, falar, vamos começar um pouquinho, que esse é um momento bem interessante, né? Porque temos eleições aí daqui a 10 dias, então é um momento que é, tem uma economia que está indo, vindo, se a gente não sabe. Como é que você está vendo aí o cenário é, para a economia brasileira? Como é que você viu esse ano? Como é que você está vendo para os próximos, quer dizer, para o futuro? Bom, assim, esse ano eu acho que surpreendeu para melhor no final da, da história. né é, eu Confesso que eu nunca cheguei a ser tão pessimista quanto alguns analistas que estavam vendo queda, é, mas, achei, mas achei que o crescimento ia ser baixo, acho que a coisa é, vai fechar o ano melhor do que do que a gente imaginava, o impacto aí da, do, do fim, entre aspas, da pandemia, eu acho que a normalização de serviços está puxando bastante, o crédito das famílias também. É, cresceu bastante, ajudou a puxar o consumo e, obviamente, a quantidade de estímulo fiscal que está tendo aí também é, ajudou bastante. E a inflação, por conta dos cortes de, de impostos, de CMS em particular, também vai acabar surpreendendo para melhor, mais baixo do que, do que a gente chegou a temer alguns meses atrás. Né? É, eu acho que o ano que vem vai ser mais complicado, eu acho que, particularmente, em termos de atividade, vai ser um ano bem mais complicado. É, também não acho que vai chegar a ponto de ter queda, mas vai ser quase nenhum crescimento. Acho que a cena externa, que acho que é o que está fazendo mais preço, até surpreendentemente do que a eleição, é, vai se complicar. Eu acho que a gente vai continuar um pouco com essa lenga-lenga dos bancos centrais de ter uma retórica forte, não acompanhada de uma subida de juros suficientemente forte, mas... É, obviamente com juros mais altos do que, do que tem sido. né? Tem subido bastante, você está vendo aí o yield do título de 10 anos do Tesouro aí caminhando para uma faixa de 4,65, hoje já estava em 4,3, é, muda bastante a cena. né? Então, acho que vai ser um ano de crescimento mais baixo, muita volatilidade. É, a cena doméstica, o debate é como é que se cumprem as promessas de aumento de gasto numa situação que o fiscal... É, não está tão tranquilo. Eu acho que o, o exemplo aí do que aconteceu no Reino Unido, onde você quer fazer mágica fiscal num cenário que não é flexível assim, é, deveria servir de alerta. É, então, assim, de novo, eu acho que tem. Não é muito claro como, como vai bater, mas que vai ser mais desafiante do que foi esse ano, eu acho que sim. Que já foi um ano bastante desafiador, né? Quer dizer, 2022 já foi um ano bastante complicado. Tivemos o fim da pandemia, é verdade, mas tivemos uma guerra, tá certo? Uma é guerra no leste europeu, que não é simples. Grandes fornecedores de commodities, tá certo? A gente aqui, desde o começo do ano, estava um pouco mais, mais é, é, otimista em relação à economia uhum. brasileira, por uma razão simples. Quer dizer, a gente está. Nós achamos, realmente achamos que é, é, o conjunto de reformas que foi implementado aí nos últimos seis anos, está fazendo diferença, tá certo? Independentemente se foram as melhores reformas que a gente poderia fazer, acho que não foram, mas foram muito boas reformas. Eu acho que o conjunto, em conjunto, né? quer dizer, quando você pega lá o fim da TJLP, é, quer dizer, a redução dos, do, do, é, do, do, do crédito subsidiado dos bancos públicos, a reforma trabalhista, fim da textilização, a liberalização da terceirização autonomia do banco central, todos os marcos regulatórios quer dizer, a nossa avaliação era que isso ia começar a fazer efeito em algum momento e provavelmente em 2022 então quer dizer na verdade desde 2021 que a gente tá com esse cenário e por isso a gente tá um pouco mais tá já tava um pouco mais otimista e é, do desempenho da economia brasileira esse ano para o ano que vem é então, a primeira coisa importante é que depende de quem ganhar a eleição, de qual vai ser a política econômica. A gente não sabe, na verdade. Nenhum dos dois, no fundo, né? Quer dizer, uhum. o presidente Bolsonaro, você pode dizer, vai ser o, me o mesmo de sempre. Pode ser, porque aconteceu agora. O presidente Lula ele tem falado coisas que eu espero que não aconteçam. tá certo? Então, é, vamos ver o que, que acontece. Agora, esse negócio da, do Reino Unido é bem interessante, né? É interessante é. porque mostra o seguinte, olha a questão fiscal não é um problema só para os emergentes, também para os desenvolvidos, né? Quer dizer, os investidores reagem sempre que eles acreditam que a situação é Próxima da insolvência. E isso é um ponto super importante, Espero concordo com você. Espero que é, os candidatos, aí, os economistas dos candidatos, é, é, olhem isso e aprendam a lição, porque eu acho que seria muito importante. Mas como é que você está vendo é, é, os, o próximo governo? Independente, quer dizer, você... Quiser separar Lula, Bolsonaro e tal, é, pode ser. Dizer, como é que você, qual, qual é o seu sua avaliação sobre é, o, o próximo governo? Olha, é, assim uma grande pergunta. Obviamente, se for um governo do Bolsonaro, é, eu acho que é, vai ter mais privatização. Eu acho que você vai seguir na linha com, com concessões. Você tem toda a parte de portos, por exemplo, que vai que vai avançar, é, então assim eu vejo vou colocar assim no micro é, mais mais privatização, mais reformas, eu acho que tem então, o, o, vai ter apoio no Congresso é, a questão tributária seria ótimo, mas eu não sei lá o governo não parece que tem a mesma proposta que o Congresso aceita, né? Você vê que a insistência da equipe econômica foi, na verdade, mais CPMF, quer dizer, foi uma coisa que é difícil de entender é, qual é de fato a proposta. No macro, é, apesar do discurso, eu, eu acho que a tendência de que o primeiro ano de governo se tente segurar a, a situação fiscal vai prevalecer. Eu acho que eles vão tentar dar uma segurada. É verdade que a inflação ajudou muito no fiscal é, do, do governo Bolsonaro, na é verdade, teve a reforma da Previdência, a gente até esquece, foi uma luta tão grande durante tantos anos, a gente já esqueceu. Está fazendo é, muito efeito, né? mais do que esperado, na verdade. Exatamente, está tá entregando o que, o que prometi entregar, né até ah, mais. É, mas... É, a questão da inflação ajudou muito, né, certo? com redução de, de salário real e assim por diante. Eu não sei exatamente como é que para frente se faria é, esse, esse processo, tá? Mas eu acho que a tendência é o ano que vem ter uma ênfase em, em bons resultados fiscais para criar espaço é, para depois, tá? É, agora vai ter menos crescimento. É, isso aí, eu acho para mim parece inevitável até se você segurar o gasto no ano que vem como deveria segurar o gasto ano que vem, seria mais um complicador para fazer a economia dar uma desacelerada. É, o o uma eventual vitória do Lula é, é um mistério, porque eu acho que as coisas que estão sendo propostas seriam um retrocesso tão grande é, que eu acho que é difícil explicar. Sem ter nenhuma âncora, a ideia de que você simplesmente... É, não, eu fui responsável durante uma época do primeiro governo Lula... É. Isso, não garante nada, está certo. Que, na verdade, quem foi o responsável foi o Palocci, né? Exatamente. Né? E, e depois mudou radicalmente. Né? Eu fui fazer as contas do outro dia. O, durante os oito anos do Lula, o gasto real, descontar, o gasto primário descontado da inflação cresceu 7,8% ao ano. É, é. Praticamente o foi... Exatamente. Então, assim, cresceu muito o gasto. É, que explica por que, que a taxa de juros era tão alta e assim por diante. Então, é, se a gente for caminhar novamente para aumentar gasto e aí o trabalho do Banco Central fica mais complicado e aí tem que subir juros com uma dívida que já é alta e que a despesa com juros já vem subindo, eu acho que a chance da gente reviver um, um processo parecido com o da, da, do Reino Unido é grande, certo? Porque é só fazer as contas, o crescimento não vai ser muito grande a despesa com juros vai subir muito e o primário vai subir e a promessa de, de fazer superar o primário não existe. Eu acho que tá é, foi para o espaço, quando você começou a fazer aqueles programas na época do do Mantega como ministro, em que você tirava investimento, você é. fazia para fiscal com o BNDES e assim por diante. Tá certo? Então, assim, eu acho que seguir com o que está sendo prometido vai ser um desastre. É, acho que vão acordar para isso e vão, vão não fazer, tá certo? Agora é, se vai fazer via BNDES, se vai como vai fazer essa é uma boa pergunta. É, assim, o espaço não é grande, né? O espaço para fazer o tipo de coisa é, que o Lula promete e que o PT particularmente depois que o Paloccio saiu se acostumou a fazer é muito pequeno. Eu acho que vai, como como conciliar as duas coisas, eu não sei como é que vai ser feito. É, quer dizer, na verdade, o, quer dizer, as promessas do, do ex-presidente Lula são claramente é, é, explosivas, do meu ponto de vista, em todos os sentidos: né? refazer a reforma trabalhista, voltar a, a não, não ter âncora fiscal, tá certo? Uhum. Quer dizer, eu acho que realmente, é, se caminhar nessa direção. É, que eu, particularmente, tenho dito que eu acho que pouco provável que eles caminhem nessa direção. Eu espero a minha. Quando eu olho para trás, está certo? olhando o que aconteceu lá em, dois, em 2002, 2003, a gente pensar bem, quer dizer, lá no início de 2002, no início da campanha, é, o presidente Lula escolheu o coordenador de programa de governo dele, ele escolheu o Celso Daniel. O Celso Daniel foi assassinado, ele escolheu o Palocci. Ele escolheu dois administradores municipais, duas pessoas que tinham ligação... Com o setor público, sabia o que era o setor público, como é que administra o setor público, eram duas cidades importantes do estado de São Paulo, etc tá certo? O que, que é uma dívida, o que, que é um déficit, quais são as uhum. consequências de ter dívida e tal. Não escolheu um acadêmico, tá certo? Seja lá de que universidade for, que estava sentadinho lá na sua mesa e que, pô, tá certo? Fazendo a. a, a a, a, a, como, como se qualquer coisa fosse possível. Né? Quer dizer, eu espero que ele siga nessa mesma direção no começo do, desse mandato, se ele for eleito, que ele escolha aí um. Ex governador do Nordeste, uma coisa assim. Então, eu acho que isso, de uma certa forma, a experiência da pessoa meio que restringe é, a quantidade de bobagem que ele, pode, que ele vai acabar fazendo. Né? Quer dizer, eu concordo com é. você. Eu acho que se é, é, caminhar nessa direção que, tá, que estão as declarações... Eu acho que vai ser um desastre. Agora, eu, eu acho que o presidente Lula, ele teve esse presidente Lula, ele, tem, ele fez uma série de declarações é, a partir da ideia de que ele já estava eleito. tá certo? E aí ele fez um monte de declarações aí. Agora ele está começando a. a com o aperto aí, na, o aparente aperto aí nas, na, na, nas intenções de voto, nas pesquisas de opinião, ele acho que levou um susto. Né? Como é que você está vendo aí o cenário eleitoral? Você acha que realmente está tendo um aperto? Como é que você está vendo esse processo? Acho que sim. É, eu acho que está bem definido. É, você vê uma margem que diminuiu bastante, né? não é mais a, a margem anterior. É, a subestimação que houve no primeiro turno. É, eu entendo que dificilmente vai desaparecer totalmente. Então, é provavelmente a, a diferença entre os dois é menor do que as pesquisas sugerem. Então, provavelmente não vai ser um erro na mesma magnitude, uma subestimação na mesma magnitude, mas vai ser é, razoável. E a dinâmica está é, muito favorável ao Bolsonaro, né? Então, apesar dele de estar tá atrás, né, um, um número, sei lá, 3 milhões, tem milhões e meio de votos. É, ele está numa dinâmica bem mais, bem mais favorável. Né? É, um, um número que me chamou bastante atenção é, é como é que a aprovação do governo está subindo. Né? Eu me lembro, de uma análise, me lembro de uma análise, eu acho que da Eurásia, é, ainda no começo do primeiro turno, que eles diziam que no modelo deles, quando o incumbente, quando o presidente, que estava exercendo, tinha 40% ou mais de aprovação, a chance de, de ser reeleito era muito grande. A época, o Bolsonaro tinha 28, 27, sei lá, estava tava bem na pré, mas agora já está nos 38, subindo, né? Exatamente. Então, beirando os 40%, que é lá, de acordo com o modelo é, da Eurásia, é o patamar a partir do qual a reeleição se torna mais provável. Então, eu acho bem aberta. Tá bem aberto. É, acho, eu esperava que o ex-presidente Lula indicasse o seu ministro da Fazenda, sei lá, na semana seguinte ao primeiro turno, acho que teria sido um passo... É, que ajudaria, eu acho que o, o debate ideológico vai ser mais no meio ambiente, na, no social, né, na, em outras áreas que não não necessariamente aqui no meio. eu acho que ele ganharia indicando alguém que tranquilizasse o centro, é, e eu acho que não perderia no eleitorado mais cativo, mesmo porque é cativo, é, e segundo, porque eu acho que o debate político eleitoral é, para quem não está no centro está mais em outras coisas que não a economia. Então é, me surpreendeu um pouco que ele não o fizesse, que ele não indicasse seja o governador do Nordeste, seja quem for. É, eu concordo contigo. Eu acho que ele vai mais, Ele, certamente não vai colocar um acadêmico, nem né, vai colocar, na minha visão, é, um economista tradicional no governo, vai colocar um de esquerda, novo. né? É, não, eu acho que é. O problema é o seguinte: quer dizer, nomear alguém, nessa altura, eu até na minha coluna no Estado de São Paulo, eu fiz esse comentário. É, na minha avaliação, quer dizer, é, ele só nome, nomearia alguém se fosse alguém do PT, tá certo? Para nomear alguém que não fosse do PT, é, é, é, o PT não aceitaria. No fundo, é, quer dizer, seria um problema grave para ele é, dentro do PT. Então, ele teria que nomear alguém do PT. eu Acho que esse é, que é um ponto importante. Tá certo? Nomear alguém que não fosse do PT seria é, tão assintoso para o PT, uhum. Partido dos Trabalhadores, tá? se eu vou usar esse termo, seria tão assintoso que seria como se estivesse declarando que era a última cartada para não perder a eleição. Entendeu? Então, que, na, todo, estou jogando minha última cartada aqui porque estou próximo de perder, tá certo? Então, eu acho que nesse sentido é, é possível que ele nomeie agora, que está tá fechando o, o gap, é, aumenta a, a, a, da minha avaliação aumenta a probabilidade de que ele nomeie alguém fora do PT para exatamente conseguir votos no centro, tá certo? Na uhum. medida em que a, a situação vai se é, diminuindo. Você, eu, eu, eu concordo com você. Eu acho que a avaliação do governo melhorou muito, muito de janeiro para cá, né? Quer dizer, Eu acho que é. E tem uma coisa importante: a rejeição do presidente, do ex-presidente Lula, também aumentou muito. Uhum. É, de, de janeiro para cá. Hoje, o antipetismo é maior do que o antibolsonarismo, coisa que era o oposto há quatro meses atrás, tá certo? O que realmente é, é impressionante. Eu não sei se tem a ver com, com, com a propaganda eleitoral, eu não sei se tem a ver com a campanha em si, tá certo? Eu não sei se tem a ver com a economia, porque. A economia melhorou bastante nos últimos dois ou três meses, a inflação foi para baixo por causa da queda do ICMS, tá certo? Então, a taxa de desemprego está despencando, eu acho que esse é um ponto super importante, quer dizer, a taxa de emprego está em níveis bastante baixos, relativamente igual para o Brasil. Então, eu não sei se tem tudo isso em conjunto e que tem feito com que a avaliação do governo tenha melhorado. Mas é, realmente é o que está acontecendo, e eu acho que isso realmente é muito importante aí nesse momento desenvolvimento a gente tem ainda dez dias pela frente não né? quer dizer então tem muita é, coisa para correr né agora como é que você tá vendo aí quer dizer você acha que bom, independente que uma vez passada esse primeiro esses primeiros anos eu, eu tô mais preocupado com é, a situação que ele como eu acho que é, no curto prazo é a questão que o tanto o governo Bolsonaro quanto o governo do Lula vão ser é, minimamente responsáveis, eu vou chamar assim, tá certo? É, de, de, com a questão fiscal, é, eu realmente estou muito preocupado com a questão institucional, com a questão estrutural de longo prazo, quer dizer, eu acho que o Brasil fez um conjunto muito importante de reformas aí nos últimos seis anos, eu acho que a gente veio de uma situação muito ruim lá em 2014, 2015, com, e na, na, na, na mudança de governo aí, as coisas mudaram completamente. Você saiu de uma economia, de uma política econômica de aumento de participação do Estado, de intervenção do Estado na economia, para uma nova política econômica de redução da participação do Estado, tá certo? Você acha que esse processo vai continuar ou você acha que, se por exemplo o ex-presidente Lula entrar, nós vamos ter aí é, um, é um, uma uma parada nesse processo de reformas ou até algum retrocesso. Olha, é, eu, eu também me preocupo com, com essa parte. Eu acho que a gente não vai ver muito progresso. Eu acho que é, num governo bolsonaro, eu vou chegar no Lula, é, realmente. Eu acho que no governo bolsonaro, como eu coloquei antes, eu acho que a gente vai continuar vendo é, ref, reformas pró-mercado no sentido de privatizações, de, de concessões. É, mesmo no, marcos é, regulatórios, que eu acho, como do saneamento, foram bastante importantes, a gente vai ver mais, tá? Mas me preocupa muito o institucional do ponto de vista da, da briga com o judiciário, com, é, é, que eu acho que cria uma insegurança muito grande, porque inevitavelmente você cria aquela sensação de que, politicamente, você pode ter uma crise a qualquer momento, é, e eu acho que isso seria bastante preocupante. Então, me preocupa numa reeleição do Bolsonaro, do ponto de vista não da, das, das políticas econômicas, mas do ponto de vista do contexto institucional que a gente vai viver, acho que isso vai atrapalhar. Eu acho que no no governo Lula, é, se o ex-presidente for eleito, é, eu acho que não vai ter grandes retrocessos, é, mas vai ter alguns, e acho que a gente vai parar, é, num certo sentido. Então, eu, eu, por exemplo, eu acho que os bancos públicos vão voltar a ser usados, as estatais vão voltar a ser usadas para fazer política econômica, até porque, como não aparecem nas contas, né, particularmente os bancos, é, é. te dá uma margem de fazer políticas intervencionistas, estímulos parafiscais, sem o, o, a, a contabilidade pública acusar isso da mesma, da mesma maneira. Né? É, eu Não acho que vai, por exemplo, se desfazer a reforma trabalhista Ainda, a TJLP, sim, eu acho que eles vão acabar voltando com a TJLP, vão acabar tirando a TRP, vão voltar com subsídios via BNDES, isso aí eu acho que, que sim. Tá? É, então Aí eu acho que a gente vai ter um retrocesso. É, eu não acho que vai reestatizar, por exemplo, a Eletrobras, nem nada disso, tá? mas também não vejo nenhuma privatização avançando. Eu acho que concessões, sim, eu acho que você tem, tem espaço. Me preocupa muito, eu vi uma matéria essa semana... Sobre planos para infraestrutura, em que o tesouro entraria de garantidor de, de empréstimos, de PPP municipal. Eu falei, nossa. Isso assim, é uma, uma, uma loucura, né? É, total. Uma viagem para o passado, é. É, como se dar garantia fosse. Não fosse nada. Mas é, eu acho que dá um pouco o gosto de como é que se quer fazer. É, é, fazendo de conta que não está fazendo, porque a né, garantia teoria, teoricamente, não claro. entraria na dívida, tá certo? A é, é, contá... é, então, só isso... entra depois que faliu, né? Exatamente, tá certo. E, e, e todo mundo sabe que ninguém tem incentivo de pagar se o tesouro está garantindo, né? Está certo? Claro. Imagina que você, um governador faz alguma coisa, pega a garantia do tesouro, vem o um outro governador, o cara vai bancar a obra do governador. Sei lá, a gente só tem experiência suficiente para saber que isso não. Não funciona se for por aí, vai ser assustador realmente. Tá certo é, esse tipo de, de, de esquema que é, é, faz de conta que não está assumindo dívida, faz de conta que, a, que não está gastando, porque quem gasta é o BNDS e não sei o que e tal. Esse tipo é assustador. Eu acho que vai ter muita demanda, né? Eu acho que você fez um ponto sobre a indicação do do, do, do ministro da Fazenda né? C do PT. É, eu acho que assim, o governo, no fundo, não é um governo, né? é uma salada de, de, de governos que ficam lá dentro discutindo. Né? Então, eu acho que você vai ter um pedaço do governo Lula que vai ser bastante de querer gastar, de querer fazer reforma, e você vai acabar com uma mistura. Agora, essa mistura vai ser mais para o lado da disciplina ou não, obviamente, aí cabe ao presidente conseguir fazer isso, mas que vai ter muita demanda por esse tipo de... de de experimentação, de, de esquemas mirabolantes em que você tira certas coisas da contabilidade, coloca, dá garantia, faz, não sei o que e então, tal, eu acho que a gente vai ver bastante disso no, no governo Lula, tá? bastante demanda, pelo menos, desse tipo de, de coisa, e vai ficar discutindo, e vai vir debate, e ninguém sabe até a coisa acontecer, o tamanho que vai ter, então, assim, eu, me, me preocupa, assim, eu acho que não vamos ter mais reformas na direção correta, vamos ter algum retrocesso e vamos ter muita inovação, aí, é, criati muita criatividade preocupante, é, tentando escapar, fazendo de conta que não está fazendo o quanto está fazendo. Eu concordo inteiramente com você, essa também é uma preocupação minha, mas agora eu quero voltar um pouquinho a uma coisa que você falou aí, que não é nossa especialidade, mas como cidadãos a gente está, eu pelo menos estou super preocupado, que é essa questão da, do conflito entre o executivo e o judiciário no caso de uma reeleição do presidente Bolsonaro. Quer dizer, a gente tem uma situação, na minha avaliação pelo menos, extremamente delicada, nós estamos vivendo uma situação extremamente delicada, dos dois lados, tá certo? Quer dizer, eu acho que você tem uma, é, um conflito que, é, é, que tem sido incentivado por um lado pelo presidente Bolsonaro, primeiro com a questão das urnas eletrônicas com o questionamento dos resultados eleitoral, e por outro lado eu acho que a justiça está é, o, o, o judiciário está começando a extrapolar nos seus é, é, poderes está certo? Quer dizer, o que aconteceu essa semana com o negócio com a, com a proibição de uma, uma emissora de televisão de falar de, de é, é, é, falar determinados assuntos quer dizer, isso na minha cabeça é, é censura prévia, tá certo? Que é, é, é, é, é, é, é, é o início do fim da democracia, tá certo? Porque eu acho que a liberdade de opinião é fundamental numa democracia. Eu acho que é um exagero muito importante. É, eu estou preocupado com a evolução desse processo. Eu acho que esse é um processo que você não consegue segurar né? Quer dizer, parece que você não está conseguindo os dois lados estão é, é, é, é, se intensificando o conflito né? Quer dizer, como é que você vê isso? você já pensou nisso? como é que você vê esse processo? É, assim, um pouco como você disse não é a, não é a praia da gente né? Mas, é, é... mais como cidadão do que como é. analista é. olha assim, eu acho que o, o, existe um processo no Brasil já há bastante tempo de, é, de levar conflito político para o judiciário, particularmente para os tribunais superiores e particularmente, para o STF. Né? Então, a gente vê isso crescentemente. É, eu Acho que o, o STF também já há algum tempo é, aceitou esse papel e começou a surfar nesse papel, com, às vezes com pautas que, na minha leitura, é, fica um pouco claro em que medida você está legislando, em que medida você está efetivamente interpretando a legislação. De novo, não sou um especialista, não sou formado em direito nem nada, mas como cidadão, às vezes, fica um pouco essa, essa questão. Então, você vem um processo de tornar o STF cada vez mais um ator político é, há alguns tempos. Agora, eu concordo contigo, de repente o, o, o presidente Bolsonaro é, partiu para a briga e o outro lado também, certo? Então, é, eu não acho que é o papel, é, não, não é ideal para uma democracia que os poderes estejam brigando entre si, particularmente que o judiciário esteja tão politizado não é politizado, que ele, que ele esteja exercendo um, um papel político no debate político de tanta proeminência como ele está tá exercendo. Tá é, e nesse sentido, a tendência, no caso de uma eleição, com. Assim, você vê que o próprio Congresso também está entrando nessa briga, Tá certo? Então é, você vai ter um Congresso, no caso de uma reeleição, mais alinhado com o presidente nesse processo e, e com pautas, como impedimento de, de ministros do Supremo, como é, alter, alteração do número de ministros, quer dizer, eu acho que essa pauta aí vai, vai pintar, tá certo? Eu acho que. Até por. Até por conveniência política, vamos colocar dessa forma, porque você não tem muito como entregar com grandes desempenhos na economia, com o mundo que vai estar em dificuldades e assim por diante. Eu acho que ocupa um espaço é, bastante grande. Eu, eu me preocupo, eu acho que não é, como eu disse antes, não é o ideal é, para você ter uma economia que funciona bem e também não acho que é ideal do ponto de vista de uma democracia. Né? Não, acho que, não acho que é um bom sinal é, é, esse ponto. Eu, me preocupo, eu acho que. É, é, Está assim, se partindo para a briga. Eu, eu também, eu, de novo, não é minha área, então também posso estar falando besteira, mas é, você viu também processos em que o próprio judiciário é, investiga e julga, né? que é uma coisa que também não faz muito sentido exatamente é, do ponto de vista do, do funcionamento do que a gente aprendeu, que é o jeito como funciona a democracia. Né? Quem julga não pode estar investigando, porque senão não tem isenção para... ele é, não pode ser o condenado. Né? Exatamente. Exatamente. É, é, é... É, tá certo. Então, se você investiga, acha que é culpado, e aí você vai julgar se o cara é culpado ou não, fica uma coisa meio estranha, né tá certo. está é, acontecendo. Então, é, acho, acho que a gente deveria, é, talvez, ter mais debate sobre isso. Não sei, mas é tão acirrado, por outro lado, o debate é, emocionalmente, politicamente, que fica tão difícil né você ter uma discussão mais, mais fria sobre isso. Né? Não sei exatamente como é que a gente vai fazer, não. E tem um outro elemento que me preocupa, que é, conforme... É, esse, essa, essa politização do Supremo se tornou mais importante, a indicação de, de juízes de ministros se tornou politicamente muito importante, porque claro. você quer indicar alguém que está alinhado com você. Você não está mais indicando alguém que vai interpretar a lei, que vai interpretar a Constituição, você vai indicar alguém que está politicamente alinhado com você. É, então, você começa a ter um processo de indicação para ministro do Tempo que cada vez vai, vai ter um grande incentivo a ter esse elemento de politização como um dos critérios para a seleção dos ministros. Quer dizer, ou seja, vai uma tendência de cada vez mais politização, porque, o, como se torna um órgão um ator político, você quer estar presente nesse ator político. certo? Isso aí é, é um incentivo claro que, que você tem. Então, a é, a tendência não é que a coisa se resolva, a tendência é que a coisa se agrave, é um pouco como eu vejo isso. Não não, eu é. concordo, eu acho que tem na verdade isso começou lá atrás né? quer dizer, a indicação do Fachin já é um pouco nessa linha que era uma pessoa envolvida politicamente tá certo? e depois, quer dizer, só para falar que é só de um lado, e depois o terrivelmente evangélico é mais e? ou menos na mesma linha quer dizer, você está ah. simplesmente tornando o Supremo um órgão político e não um órgão de justiça, e isso é um problema, obviamente, tá certo? uma coisa uhum. que aconteceu nessa eleição e que realmente eu acho que surpreendeu muita gente, foi o fato de que o Bolsonaro conseguiu eleger uma quantidade enorme de é, é, apoiadores na, na Câmara e no Senado. Né? Quer dizer, é importante chamar a atenção, dizer, em 2018 também aconteceu isso, mas eu acho que o perfil era completamente diferente. Lá em 2018, o Bolsonaro trouxe uma série de é, deputados, senadores e governadores, mas é, em grande parte eram cacarecos, né? quer dizer, pessoas que não tinham muita ligação com o Bolsonaro, que no último momento apoiaram o Bolsonaro e acabaram vindo juntos. Enquanto que, nesta eleição, as pessoas, os apoiadores do Bolsonaro, são apoiadores de verdade. Né? Ou foram ex-ministros, apoiaram durante todo o, presid... todo o período do primeiro mandato, tá certo. Você acha que você está criando uma espécie de um movimento? Bolsonarista, ou você acha que é assim mesmo? Que faz parte aí do jogo? Bom, isso é, isso é uma Novamente, não é, não, não é a nossa Seara, é, mas é, aqui é a conversa, é. como eu já te falei, é uma conversa. Claro, não, não, não, não, não. É válido. É, é super legal é, ser estimulado a pensar é, é fora do, do, do, do conforto. Olha, assim, de novo, eu acho que o que foi impressionante nesse primeiro turno foi a quantidade de surpresas, é, todas na mesma direção. Né? Então, o Congresso surpreendeu, as, a, a, os resultados para governador surpreenderam, né? você vê, São Paulo surpreendeu, Rio surpreendeu, Minas surpreendeu, é, Rio, São, Minas, pela eleição no primeiro turno, que não estava é, do O Rio Grande do, do Sul surpreendeu. Surpreendeu, está certo? Então, assim... É, houve uma coisa consistente toda na direção de uma votação maior no, no Bolsonaro, nos apoiadores do presidente. É, será que isso é, é episódico? Né? Porque 2018 tinha essa, essa cara né? de ser uma coisa pontual. Né? Eu Acho, inclusive, que se foi para essa edição, conhecer com essa ideia que a gente não repetiria 2018, que 2018 foi muito é, lava-jato, muito antipetismo é, é, em volta do, do momento da lava-jato. Eu acho que tem uma parte estrutural. Claramente, a questão evangélica, eu acho que é estrutural. Né? A gente sabe que a população evangélica do país está crescendo, é, a proporção da população é, que, que segue a religião evangélica está crescendo. É, há, uma, aparentemente, uma identificação grande de parte do eleitorado é, com, com, a, com a religião. Né? Então, isso claramente é, um, é uma coisa... É, é, mais mais estrutural. Eu acho que a gente também descobriu que é, tem uma proporção de direita maior na população brasileira do que a gente. Assim, que eu acho que, estava, obviamente, estava lá, ninguém nasceu e votou é, nos últimos quatro anos, né? Então, era uma população que já estava lá. Eu acho que ela sumiu mais essa personagem, ela se entendeu. É quase que uma introspecção e um entendimento. Então, o que o Bolsonaro fez, eu acho, foi criar. Uma, um, uma narrativa com a qual essa parte da população se identificou e está confortável com ela, tá certo? Você vê, é, acaba que o eleitor do Bolsonaro normalmente bota a camisa da seleção brasileira, bota a bandeira do Brasil na janela, isso a gente não via, não tinha essa coisa ah. antes. Então, de novo, assim, eu acho que o, o, o que é interessante é isso, o Bolsonaro criou uma narrativa com a qual uma parte da população se identifica e eu acho que isso também é estrutural, tá certo? Agora, tem um elemento, que talvez seja um terço dos eleitores, que aí é mais pontual. Eu acho que é o cara que não tem muita ideia de quem ele vai votar, e aí, na hora H, ele mais ou menos segue a propaganda que ele vê, as pessoas que estão em volta dele. Isso pode mudar, tá certo? Então, eu não acho necessariamente que você vai ter metade da população exatamente nessa, nessa situação, tá? Então, de novo. Mas eu acho que tem um elemento grande, é, que é. Eu acho que não chega a ser uma identificação pessoal tão forte, mas é uma identificação ideológica bastante forte. Bastante forte. Isso aí eu acho que mudou acho que mudou na cena brasileira. É, sobre o Congresso, eu acho que tem um, uma questão que é importante. Né? A gente já mencionou que, se o presidente Bolsonaro for reeleito, eu acho que o Congresso vai ser um aliado na briga com os judiciais. Né? É, então, eu acho que isso vai ser um elemento importante. É, agora, se o presidente Lula foi eleito, essa é uma grande pergunta, né como é que ele vai administrar essa coalizão? A gente sabe que, é, durante o próprio, a própria presidência do PT, né? você deve estar lembrado, quando, quando o presidente Lula é, ganhou a eleição em 2002 virou presidente em 2003, né? que uma das discussões exatamente é como é que ia formar a maioria do Congresso, e, e isso, né? traz um MDB para o governo, acabou trazendo, está né? certo? É, como o presidente Lula, se for eleito, vai conseguir fazer uma coalizão no Congresso, essa esse também para mim é uma, é uma grande pergunta. Eu acho que vai ter um trabalho bastante difícil. A autonomia do Congresso é muito maior do que era 20 anos atrás, tem muito mais poder sobre o orçamento do que tinha naquela época, o que dava mais facilidade na época de, de montar uma coalizão. Então, essa é assim, a gente discutiu muito aqui como é que vai fazer para fazer o desenho da política econômica. Eu acho que também desafiante vai ser como é que vai fazer o desenho para ter uma coalizão no Congresso, com o Congresso, com o perfil, como foi eleito, e como você colocou no Senado e na Câmara, é uma parcela relevante de pessoas, aí sim, com uma identificação com o Bolsonaro muito grande, né? de ex-ministros, de pessoas com com uma linha bolsonarista e sim claramente muito forte ou seja já tem uma se o ex-presidente do FELIPE já tem garantia de uma oposição muito ativa no Congresso tá é... mas e aí como faz fazer maioria eu não sei essa é uma boa pergunta eu acho que vai haver uma tentativa de reganhar controle do executivo sobre o orçamento mas eu não sei se o Congresso vai deixar logo no começo vai ter eleição para presidente da Câmara e presidente do Senado que vai ser uma briga não trivial é, esse vai ser um desafio grande que pode também acabar influindo no tipo de política econômica que acontece no, no eventual governo Lula. É, Quer dizer, lá no, no primeiro mandato do ex-presidente ex Lula, tivemos o mensalão. né? O presidente Lula usou o mensalão para conseguir apoio no Congresso. Acho que isso é pouco provável que você isso. consiga novamente agora. Agora você tem uma coisa chamada orçamento secreto, que, na verdade, é uma forma do próprio Congresso se... É, se apropriar do orçamento, né? quer dizer, não precisar do, do, do governo fazer a transferência de recursos. Acho que esse é um ponto importante. E uma coisa que tem me preocupado muito, está certo, uma coisa que é me preocupado, quer dizer, uma coisa que é nova, pelo menos na minha avaliação, é a capacidade de mobilização popular que o presidente Bolsonaro tem. Me impressiona muito a capacidade que o presidente tem de colocar milhares de pessoas na rua com um, um, sem grandes esforços, né? Quer dizer, sete de setembro foi muito impressionante, é, tá certo? impressionante. Tanto o ano passado quanto esse ano, não é? Quer dizer, repetiu, é? Quer dizer, é, é realmente muito impressionante. É uma pergunta que eu tenho me tenho feita, assim, no caso da, do, do, do ex-presidente Lula se eleger, o presidente Bolsonaro vai manter esta capacidade de, de mobilização e vai utilizá-la como oposição ao governo? Ou você acha que isso vai ser, é, é, vai passar com a, a, a saída do presidente Bolsonaro do governo? Olha, assim, esse, esse era um tema que eu também pensava bastante, até diminuir um pouco, mas é, não porque eu acho que tenha assumido. Assim, o país está dividido no meio. É, é isso que as pesquisas mostram. Tá? Então, quem quer que ganhe. Você mencionou isso antes, que a rejeição do ex-presidente Lula subiu muito. O presidente Bolsonaro era grande e continuou grande. Basicamente, metade do eleitorado rejeita o presidente Bolsonaro e quase metade rejeita o ex-presidente Lula. Se você passou seis meses, nove meses de governo, a economia está meio mal, o desemprego voltou a aumentar, Vai ter o fora Lula ou fora Bolsonaro na rua, na minha leitura, quase certamente, certo? Então, eu acho que no próximo quadriênio, a menos de algum super ciclo de commodities que ajude muito né, a economia brasileira, a chance de você viver novamente é, tentativa de impeachment, de ver manifestação na rua, é, é muito grande. Eu acho que sim, eu acho que o. Que o presidente Bolsonaro, é, deixando o governo, vai ter uma capacidade de mobilização grande. É, e de novo, mesmo que não seja ele, eu acho que esse eleitor continua mobilizado. É, é, pode ser um outro movimento, pode ser chamado por, por outras coisas, eu acho que a gente vai ver, sim. É, mesma coisa, acho que se o presidente Bolsonaro for reeleito, passou nove meses, você vai ver o pessoal que hoje apoia o ex-presidente Lula na rua pedindo fora Bolsonaro, tá certo? É, eu acho que a tendência que você vá por aí é muito grande, de novo, a menos de alguma, de alguma é, política econômica muito bem feita. Que é feito, eu acho que tem, o Brasil tem chance, de se fizer a coisa certa, é, de ter um desempenho bom e a economia continuar se recuperando. Certo? É, mas, se não, se não acontecer, você tem a chance de um aumento de estabilidade por isso é muito grande, porque a polarização não vai desaparecer, né? Assim, as pessoas... Assim, é, é, você deve estar vivendo isso. Assim, é, você, em grupo... Eu, eu outro dia recebi uma, uma, uma coisa de um grupo de WhatsApp que dizia que após a eleição, o encontro de família vai passar a ser chamado de audiência de reconciliação. Porque... <risos> Porque é isso, cara. Você não pode nem citar política com amigo, com família, claro. porque a chance de virar uma briga é grande. Você não viu lá em Santa Catarina, o cara que matou o amigo que morava é. lá com ele, cara. Você... Isso não vai desaparecer. Eu acho que vai ser alguma... Essas emoções vão continuar lá. Você vai, vai. Espero eu baixar a pressão um pouquinho, porque não vai ter tanta. Tanta propaganda, mas a energia latente, a emoção latente vai continuar lá. Então, a chance de você ter mobilização de fora um ou fora outro é, na minha leitura, bastante grande. Eu não sei se você viu a, a, a apresentação do Fernando Schuler na Cara das Garças dessa semana. Não eu perdi, eu perdi, muito interessante, super interessante. O ponto dele é um ponto que é, que é interessante. Ele, ele compara a situação atual com a situação do, quando foi quando o Gutenberg é, é, inventou a prensa, tá certo? Ah. Que o ponto dele é o seguinte: que você diminuiu muito lá, lá no século XIV, né? Você teve uma enorme redução no custo de, é, é, de se comunicar. Tá certo, então, quer dizer, com a prensa. E essa redução gerou uma mudança, uma revolução na sociedade. O que está acontecendo agora é mais ou menos é basicamente a mesma coisa, o custo de comunicação caiu a zero com a internet. Então as pessoas estão sempre se comunicando. Antes você falava uma coisa, demorava para chegar lá na frente, demorava para ter a reação. Hoje não. Hoje a reação acontece imediatamente depois que você fala, tá certo? E a internet, segundo ele, que eu acho que é um outro ponto importante, a internet na verdade é uma máquina que não esquece, não tem esquecimento, tá sempre lá. Então, qualquer coisa que você fala, está gravado lá na internet. E isso é impossível conviver com as pessoas se as pessoas não esquecerem, tá certo? Uhum. Então, ele tem um ponto super interessante, que eu acho que vale a pena pensar um pouco sobre isso. Bom, Armando, foi excelente a conversa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito bom mesmo. É, já tem aqui é, um tempo suficiente, não quero te cansar, te tomar muito seu tempo. Muito obrigado, é, é um grande prazer te ver aí novamente.